Gameplay, entretenimento e diversão, você só encontra aqui. Fala rapazes, e pra quem não me conhece, eu sou Maquise e no vídeo de hoje farei uma análise do jogo Line of Sign. Primeiramente quero pedir desculpas novamente, pois estão um tempo sem gravar, sabe? Mas talvez vez é porque agora eu tenho vida. É isso mesmo! Então, estive andando muito ocupado esse mês e eu não tive tempo de editar e postar meus vídeos. Sem falar que deu na cabeça da minha irmã, dela tem um canal também, né? Ih, e agora quem tá editando o vídeo dela sou eu. <risos> Mas para conhecer o canal dela, clica aqui. Ou tá na descrição do vídeo aí, quem quiser conferir, é bem legal também. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Line of Sight é FPS, ou tiro em primeira pessoa. E para os amantes de FPS tanto quanto eu, vocês vão amar esse game, velho. O jogo foi criado pela Black Spot Corporation e distribuído pela Level Up Games. Uma grande questão nesse jogo é que ele é muito simples, tem jogabilidades ótimas e gráficos que não são pesados, e sem falar que tem algo que diferencia dos outros FPS, que é a possibilidade de você usar poderes. Mas como assim, Maquis, usar poder? Bem, você tem dois tipos de poderes no jogo. Os poderes ativos, onde você vai usar sua habilidade para eliminar algum adversário, e os poderes passivos, onde vai te ajudar auxiliando sua mira ou mesmo ajudando na sua movimentação. Antes mesmo de jogar, eu achei que ficaria zoado essa questão de ter poder num jogo de FPS, mas pelas impressões que tive não achei tão zoado. É como se fosse um elemento extra ou uma granada, ou mesmo um dispositivo especial, algo do tipo. Sem falar que tem salas onde você pode escolher ou não jogar com poderes, e é bem bacana. Bem, a engine do jogo é, Ela é fantástica, sem poder falar nas inúmeras possibilidades de customização de arma, onde você pode adicionar qualquer acessório para sua arma, mudar as cores e vários outros tipos de coisas. O jogo também apresenta vários modos, com salas destacadas e o um modo competitivo. E é claro que como no beta e em outros jogos também existem bugs. E um deles é que às vezes você pode ficar preso num canto, como numa passagem de uma porta, e são coisas desse tipo que eles precisam arrumar o mais rápido possível, porque atrapalham muita jogabilidade. E... Mas se você curte FPS, Line of Sign é um jogo que eu recomendo pra vocês Sobre a questão do jogo ser pay to win Eu sinceramente eu não achei que o jogo ficou pay to win Mas se vocês jogam, se vocês vão jogar Deixem nos, nos comentários o que, que vocês acham, o que, que vocês acharam Se o jogo é pay to se dá pra jogar Esse vídeo eu gravei quando ele tava na versão closed beta Ele já deve ter saído já eu tô na versão definitiva. Uh, e eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês baixarem, ah. para criarem a conta. Bem, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E se gostar, não se esqueça de me ajudar compartilhando, se inscrevendo, deixando o seu like. Vocês podem mandar esse vídeo também para tia, para vô, para vó, para os amigos, pra para quem gostar de FPS aí, é porque nós é uma família de FPS, né? Estamos juntos. <risos> tudo, tudo ajudando um ao outro. Bem, eu vou deixar vocês aí com um pouquinho da gameplay do jogo, e espero que gostem. E é claro que eu sou o Mackenzie, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Que isso, cara. Kill! Double kill! Onde que? Ultra Kill Fantástico Inacreditável! Shot. Double kill. Headshot. Kill. Multi kill.